Desde que eu entrei naquele portal, tudo saiu do controle. O que você tá fazendo? Vocês não vão vencer. Então de todos vocês. Samuki? Quem é esse cara? Há quanto tempo!